pessoal, beleza? Franz Zend, casa do azulejista. Eu tô com o Manuel. Beleza, Manuel? É o, o Manuel tá aqui, pessoal, comigo. Estamos fazendo o piso da garagem. O Manuel já tá fazendo algumas coisas pra mim aqui dentro também. O Manuel é azulejista. O Manuel é seguidor nosso no canal. Também no curso Azulejista. E eu convidei o Manuel, como é a gente da mesma cidade, convidei o Manuel para vir fazer um workshop comigo aqui, pra estar tá, é, no dia a dia comigo aqui na obra. E, pessoal, aqui estamos esquadrejando esse ambiente, a garagem, tá? E a dica que eu tenho para dar para vocês é o seguinte, quando a gente esquadrejou a sala, a gente pegou a parede principal, que é o espigão da casa, que corta o corredor, e a porta da sala. Você tem um ângulo de 90 graus, só o do esquadro. Na garagem, você tem só uma parede, que é a mesma parede que a parede da sala, ela vem até aqui, porque aqui é meu quarto. E aqui na frente, é um vão aberto. Aqui não tem parede. Então, como que a gente faz para tirar o esquadro, não é? Parece bem simples, né? Mas não é, porque só tem uma das informações que normalmente a gente que já é profissional, teria duas, uma pessoa mais que não tem muito conhecimento, ficou difícil. Então a gente pegou, a gente fez o assentamento ali de com as placas sem o, a, a argamassa ainda, né? Pegamos a medida de lá, passamos um para o outro lado da garagem, mas a frente dela está aberta. A gente teve a, a segunda informação que a gente precisava aqui do lado de cá. E achamos o esquadro devido à parede central da, da casa ali, ó. Isso aí, basicamente, né? Assim que tem que explicar de uma forma mais rápida. Porque embora a gente tenha informação da, da cobertura, embora a gente precisava passar essa medida. Então a gente passamos um, uma linha lá na frente, compara uma medida naquela parede com a outra para ver se chegava um no esquadro até conseguir as duas informações que normalmente, nesse caso aqui, a gente só tinha uma. É isso aí. Pessoal, o que a gente tá tentando explicar para vocês é que antes de começar o assentamento, a parte mais importante é o planejamento. Então você tem que tirar esquadro, você tem que conferir recorte das pés, tem que conferir tudo. Colocou a argamassa no chão é quando você tem certeza do que você está fazendo, que está no esquadro, que vai dar os recortes bacana, que está tudo certo. Aí você pode pôr piso no chão, beleza? Manuel, como é que tá sendo a experiência de estar aqui comigo, de estar mexendo aqui? Gente? É, maravilhosa, Henrique. Cara é chato que... pra caramba! Não é chato coisa nenhuma, eu tô perto de uma pessoa assim, que tem um conhecimento muito assim, além do que eu meu como profissional, mesmo me achando já, com todas as técnicas que eu usava, já estando preparado pro mercado aí, não tá, a gente fica até emocionado de falar, a gente não produziu quase que muito aqui, porque é bastante informação. As, as técnicas diferentes das minhas, sabe? Mas uma qualidade que traz trabalho bem melhor As ferramentas, atualização Que aqui a gente tem O privilégio né, de ter Tudo aqui na, na mão Esse martelo no vibrador é diferente da da marreta Não só por causa da, das pancadinhas Que dá, mas a distribuição da argamassa Embaixo Então tem praticamente tudo com é informações e assim, ferramentas também Além desse repasse de Esquadrejamento com aperfeiçoamento Que a gente fez aqui hoje aqui, aprendido com ele, fica mais mais fácil tá gostando Nossa demais vale a pena muito seus legistas eu como já profissional há bastante tempo em poucas horas assim perto dele aqui tô transbordando de informação é Tamo maravilhoso junto. mesmo Tamo junto, muito né? bacana compensa demais as mesmas informações que eu tô passando para ele aqui ao vivo pessoal no dia a dia eu também passo nos vídeos do canal Os Legistas sim, sim. e também passo no curso Os Legistas. Então, se você quer aprender as mesmas coisas que ele está aprendendo aqui comigo ao vivo, dá bastante certo. Se você estiver em qualquer parte do Brasil e fora também, tem alunos na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, é só clicar aí embaixo em o um link do nosso curso. Se inscreve aí, show de bola. Em breve, pessoal, a gente vai fazer vários workshops Brasil afora. Estou organizando com algumas empresas para a gente poder gostear toda essa, essa viagem e fazer o que eu estou fazendo aqui na minha casa com o Manuel em outros estados do Brasil também, em outras situações em que a gente pode estar ao vivo com vocês presencialmente Então aguardem novidades aí, workshops presenciais do Osbegista em breve, beleza? Vale bastante a pena, pessoal, é muita, muita informação mesmo para que os outros profissionais também tragam esse padrão de qualidade assim que nem a gente está me passando aqui hoje aqui, para a gente parecer fazer um, tipo, um serviço simples, né? como de azulejista, mas é uma profissão maravilhosa, eu ganho dinheiro fazendo isso na minha vida, amo o que eu faço, mas traz bastante informação que dá uma visão para a obra, né França? Quase que inteira, e a qualidade que os clientes esperam que a gente venha trazer, porque é bastante material novo, ferramenta, a gente se atualizar, poder usar trabalhar com mais segurança também, agrega bastante. Show de bola pessoal, vamos continuar aqui. Daqui a pouco a gente mostra para vocês como é que tá ficando aqui a garagem, o restante da casa vocês já viram nos outros vídeos. E é isso. Valeu! Fui!